Oi, sou a Cup! E hoje vai ser um vídeo muito diferente do que eu faço aqui de costume Porque hoje vai ser um Maquia e Fala O que tá acontecendo? Hoje eu vou estar fazendo uma maquiagem que não vai ser uma maquiagem minha Ela vai ser uma maquiagem que vai ser inspirada nas maquiagens que a Brianna faz No dia a dia de live streamer, gamer e girl Eu vou estar diretamente pegando as referências do que ela ensina em vídeo Do que ela explica e coisas que eu perguntei diretamente a ela também Então pra começar isso logo, vamos tirar uma parte muito importante aqui de mim que não tem que estar aqui nem um pouco que é a minha barba. E pronto, também resolvi mudar um pouco o ângulo dessa câmera para ficar um pouco mais alto e melhor. Vamos começar, né? Primeiro eu apliquei um sérum hidratante para poder dar uma hidratada na minha pele antes de vir com o um reboco, porque a é Briana Reboco, gente. Briana rebocada. E agora eu vou fazer uma coisa que eu não tenho muita experiência em fazer, que é cobrir a minha barba. Mas vamos tentar, porque eu sei a teoria. Minha barba, quando eu tiro ela, as partes onde a barba mais cresce, elas ficam com aspecto esverdeado. Então, a lógica é que eu coloque um pouco da cor contrária ao verde, pra poder neutralizar quando eu colocar a base em cima. Eu vou estar usando essa paleta de corretivos da Playboy. Essa cor vermelhinha, e vamos aplicar ela nas partes mais verdes. E feito isso, eu já vou agora passar um pó compacto, porque esse corretivo, ele é cremoso. Eu preciso selar ele antes de passar a base em cima. Esse é um pó compacto My Make e ele já tem uma cor assim, mais ou menos, na minha cor, então já vai ajudar a neutralizar essa cor já. Esse processo, a Brianna não precisa fazer, porque você vê que ela quase não tem pelo, gente. Se ela tem pelo, nunca vi. Eu, inclusive, eu dou graças de que eu não sinta a disforia de gênero em relação a pelos porque eu ia sofrer viu porque minha barba cresce e é cheia no nível que tipo não tem o que fazer agora passar a base aqui vai fechar tudo para base eu vou espalhar a base com o um pincel kabuki e depois eu esfumo com a Beauty Blender. Inclusive, essa primeira make usando a Beauty Blender, que esse aqui é novo. Muita coisa que eu tô usando aqui, inclusive, é pela primeira vez. Então eu tô mostrando aqui os produtos pra vocês, mas isso não quer dizer necessariamente que eu tô tipo Ah, conheço diversos produtos e estou recomendando justo esses. Eu tô falando mais por serviços de informação. <risos> então é isso. Pra minha base, eu tô usando o Max Love, uma base líquida Ultra HD. E um corretivo num tom mais claro da Tracta. Deixa eu pescar aqui do vídeo da Briana. Pra aí. A Briana geralmente faz contorno com um contorno de pó eu não tenho contorno de pó, só tenho cremoso, assim. E eu também vou tentar fazer uma V-Line. Também outra coisa que eu nunca fiz. Essa coisa da boca de peixinho já é uma coisa que eu sei que a Briana faz para saber onde fazer o contorno. Legal que é, como eu disse, eu não vou estar tá seguindo necessariamente um tutorial dela, porque como eu sou editor de, dela, eu já editei alguns vídeos dela de maquiagem, eu acho que eu já tenho até muita coisa absorvida na minha mente de como ela faz. Hum... <risos> Talvez veio demais aqui no nariz. A gente faz funcionar, gente. Calma, fé. Agora vamos com um pouco de corretivo. Linda. Olha só. Outra coisa que eu também não sei fazer ainda direito. É. Inclusive, essa segunda vez que eu vou fazer minha sobrancelha. Não vamos lembrar da primeira, então eu só vou fazer o um preenchimentozinho aqui no começo e criar uma linha aqui embaixo mais definida de onde a, a sobrancelha tá acabando embaixo. Aí eu vou usar esse lápis universal da, da Pop e depois eu vou corrigir tudo com corretivo. Pra terminar, pele real de pó compacto aqui. Deixar todas essas cromosidades seladas. Pele feita. Quis adiantar a pele mais rápido, assim, antes de querer conversar sobre qualquer outra coisa, né, porque isso é uma que Fala, pra poder adiantar os processos mesmo. Não queria que ficasse 30 mil anos eu fazendo a pele. Até porque a pele nem é o mais difícil aqui pra mim. É o quê? É o olho porque a Brianna gosta muito de fazer cut crease. Eu acho que cut crease é muito a assinatura assim, da Brianna Gamer, um cut crease com um cantinho marronzinho. Eu vou ter que fazer isso, mas essa é a primeira vez minha fazendo cut crease. Então vamos ver se a Brianna é uma boa professora. E uma coisa que a Brianna sempre fez, desde que eu me entenda por gente, pra fazer o olho, ela coloca uma fita adesiva no cantinho, pra ter um delineado super perfeito. Confesso, entretanto, que isso não é muito esperto que eu tô fazendo, porque o ideal seria eu fazer o olho primeiro. Mas, como eu tô fazendo esse videozinho pro Instagram, fazer o olho, primeira coisa, ia ser bem sem graça, na minha opinião. Essa ideia de eu gravar fazendo a maquiagem da Brianna, ela me veio não só porque eu tô aprendendo maquiagem, a Brianna faz maquiagem e eu edito os vídeos dela, então meio que já aprendi um pouco da minha maquiagem, eu absorvi dela, mas porque as pessoas, há um bom tempo, tendem a comparar eu e a Briana. Eu lembro que nos meus primeiros vídeos em que eu falava sobre não-binariedade, sobre minha identidade de gênero, começaram as pessoas a comparar eu e a Briana, chegando falando, ai, eu sou uma versão da Briana mais nova. E chegou o um momento que no início do ano, que teve o hashtag futuro trans 2020, inclusive chequem lá no canal da Briana se você não viu? Em que vários criadores de conteúdos trans, diversos, tiveram um espaço lá e publicar um vídeo no canal da Briana E eu tive também dois vídeos lá. Foram muitos os comentários de pessoas que disseram que primeiro, que clicaram no vídeo achando que fosse a Brianna, que passaram, assistiram o vídeo todo achando que era a Brianna fazendo um personagem ficaram comparando, falando que eu e a Briana somos muito parecidos, que eu sou tipo uma versão da Briana com barba. Também existiram comentários que falavam, não só comparavam nossa aparência naquele meu vídeo falando sobre ser a gênero, que a pessoa já viu exatamente o mesmo vídeo, exatamente o mesmo roteiro num algum outro vídeo da Briana. Ou seja, que não só eu estava copiando a aparência da Briana, mas que eu estava copiando a história de vida da Briana. Seria muito louco, imagina, porque eu tô postando um vídeo no canal da Briana. Então eu vou lá, plagio toda a Briana. E posso no canal dela, vilanesco. <risos> e, tipo, eu não vejo nenhum problema nessas comparações, assim, em geral. Eu até gosto, em um sentido, porque quando as pessoas chegam e falam que eu pareço a Briana fisicamente, eu me sinto o quê? Lindíssima, poderosíssima, porque a Briana é uma amazona de beleza. É assim que eu a vejo. Eu não vejo tanta similaridade, assim, na gente, quanto as pessoas veem. Não sei se sou só eu, mas eu não vejo. Mas eu entendo que nós somos duas pessoas não binárias, de cabelo colorido, e teve até um vídeo em que a gente tava com o cabelo colorido e com a raiz enorme e preta. Mas como eu disse, às vezes essas comparações chegam num nível que, tipo... Porque o que parece, às vezes, é que as pessoas estão tentando colocar eu contra a Briana É tipo, ou eu tô plagiando a Brianna, ou a Briana tá me plagiando... Geralmente... Sou eu que tô plagiando a Briana. E às vezes eu sinto que as pessoas comentam isso no meu canal ou, ou alguma outra coisa assim. Sem nem saber que eu e a Briana, a gente se conhece há muito tempo. Somos mais do que amigas, friends. E o pessoal fica querendo colocar trans contra trans. Tipo, pra quê, gente? Pra que que você tá querendo colocar rivalidade dentro da comunidade? Aí fica eu e a Briana só olhando pra esses comentários e... Tá, deixa eu explicar o que eu fiz aqui e o que, que eu tô imitando da Briana. Porque agora sim eu tô plagiando a Briana. Tá, o que ela faz? Ela faz um fundo marrom aqui que... E aqui no canto, aqui em cima, em cima do crease, ela faz um marrom mais claro. Essa aqui é a parte que eu mais tenho medo. Se eu flopar, esse. me ajudam, me consolam com likes nesse vídeo e compartilhamento. Porque eu tô me esforçando aqui. Essa paleta que eu tô usando de marrons é uma paleta da Playboy de sombra. Esse, esse e esse. Tá, e agora que é a hora da verdade do cut crease. Vou até pescar aqui a Brianna. Nossa, Nossa, tá mano, muito diferente o meu olho do dela. Nossa, tá muito diferente o meu olho dela. Printei aqui a minha referência, inclusive é de um vídeo que talvez nem tenha saído ainda. Aquelas. Premium. Então, vamos pro corretivo. Pra isso a Briana faz uma técnica em que você pega o seu corretivozinho, coloca ele embaixo e aí você olha pra cima. E aí você vê onde é que sujou e você sabe que ali é a dobra do seu crease. Eu talvez faria um pouco diferente, mas eu vou imitar a Briana... Aqui, eu vou fazer bem como ela faz. Feito isso, o próximo passo é fazer a parte de dentro. E Agora eu tomo um pouco de dúvida sobre com que cor pintar. A Briana ela tá numa vibe rosinha. Mas eu não sei se eu tenho algum brilhinho rosinha pra pôr aqui dentro. Mas eu tenho essa paleta da Pink 21, que é nova pra mim. Vou estar tá usando esses dois tons aqui, que são meio pêssego. E depois eu vou completar no brilhinho com esse tom aqui, que é meio douradinho. Eu acho que eu vou fazer isso, ó. Briana, se você não aprovar, me demite. Me demite do seu canal. Quero ver. Ai, gente, tô com medo. Hum, ok, ok, ok. Eu acho que eu vou usar o douradinho mesmo, porque o que eu posso fazer aí pra até deixar mais esse, esse brilhinho que ela costuma fazer é pegar o meu iluminador, que é douradinho também. Esse também é My make. pó iluminador. Eu tenho vários pincéis aqui. Eu comprei pincéis novos, tô usando... Sempre o mesmo. Nossa, sim. Realmente, viu? Isso aqui deu uma abrianada nas coisas. Tô até em dúvida agora se eu uso aquele glitterzinho ali. Agora a gente vai para o maior motivo da existência desse adesivo, que é o delineador em gel. Vou estar usando o delineador da Ruby Rose, que eu não sei abrir. Ai, abriu. Agora eu tô com um medo. Eu comecei a passar aqui. Eu tô com a impressão de que ou esse adesivo desceu Vocês viram o adesivo descendo? Ou ele desceu ou eu fiz ele muito baixo Esse aqui tá baixo, esse aqui tá alto Olha, tá torto Ó, vou fazer esse aqui primeiro E aí eu ajeito aquele ali fora das câmeras a Briana disse que quando tá fazendo Parece que vai tudo dar errado e depois dá certo Briana, tô confiando em você Meu Deus do céu, que medo O <risos> que, que vocês acharam? Quanto por cento, Brianna, eu já tô. Opa, voltei então, gente, olha, eu corrigi agora. Tudo que eu fiz pra corrigir foi, eu peguei um pouco de maquilante, dei uma pincelada assim, coloquei um adesivo, coloquei o delineador Gel e tirei. Fiz minhas unhas também ali rapidinho, porque, sim, desde que ela descobriu aquele vídeo da Vogue, da Doja Cat, ela passa uma chinelada de blush na cara e... Faz aquelas sardinhas bem e girl. O blush que eu tô usando é uma paleta da RK By Kiss Bear Blush. Vou usar esse aqui. Vou fazer nos lugares dessa referência aqui, dessa foto da Briana. Que ela passou bastante blush. Aí eu pego a referência dos lugares que ela passa. De iluminador, eu usei o mesmo iluminador que usei antes. No meu rosto todo. Agora falta o quê? Falta várias coisinhas, na verdade, mas agora eu vou pra boca logo. A boca vai ser algo simples. Eu vou com um batomzinho que é um vermelho bem vívido. porque eu não quero pensar demais. Não lembro da Briana fazer nada muito complicado na boca. Então talvez o que eu faça aqui é só pra dar um. Pegar uma sombra. Essa sombra aqui é meio vinho aqui. Eu vou contornar com ela. Até porque a Briana tem aqueles bocões de harmonização facial e eu não tenho, então, né? Ai, não achei, Briana. eu acho que eu vou trocar. Vou usar esse aqui, que é um tom marronzinho. Vamos fazer essas sardas. É outra coisa que eu posso simplesmente ferrar com toda a minha maquiagem agora. Mas, gente... Vamos com fé, né? Não sei se tá focando. Eu realmente não sei se tá focando. Eu acho que agora tá focando, né? Tá meio longe. E mesmo depois de cirurgia, eu ainda sou um pouquinho milpe. Pronto. E carimba tudo. Não sei se... E, girl... Ou fantasia junina, mas tá saindo alguma coisa. E eu vou pegar um pouco desse pincel que tá sujo de base e só dar uns toquinhos, só pra ele esturarem um pouco na pele. Vou... é melhor acreditar que eu estou indo ótimo. Ó, oh, fiz alguma coisa, tá no olho, vou esperar secar. Vocês percebem que a Brianna, no dia que ela acorda inspirada, tu fala, ai, tô inspirada. Ela faz um coraçãozinho no canto. É o que ela faz, ela chega e faz um coraçãozinho. Será que eu vou ferrar tudo? Exatamente isso, ai gente. Olha uma coisa que eu esqueci completamente: a Briana sempre coloca um pouco de sombra embaixo. Vou ah. pegar aqui porque tá com restinho da sombra. Vou colocar só assim: ó, tá bom. E agora deixa eu usar o Curvex. Vou ali trocar de roupa para fazer o final. Então cá estou de volta. Aí, ó, já não quiseram colocar tanto trans contra trans? Agora tamo. Não binária contra não binária, quem é que fez essa make melhor? Quem é que é mais Briana e girl streamer? Gente, eu posso ser streamer agora. Esse foi o certificado? O interessante pensar é que se eu Cup. fazer uma make e girl, eu acho que eu ia fazer. ia levar pra uma outra coisa. sabe? outro dia eu posso até fazer, sabe? Fazer uma. Uma girl minha, sabe? um e-cup. E aí, gente? Me digam aí o que vocês acharam da maquiagem. Eu tô muito feliz com esse resultado. Eu não sabia o que esperar. Não sei se ficou tão perfeito. Ai, sabe? Eu consigo achar vários problemas. Me digam se vocês gostam desse tipo de vídeo. qualquer forma. E sigam nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Sou arroba apenas cup em todo lugar. E essa make eu fiz um videozinho com sour candy da Lady Gaga. Super divertido que eu ainda vou ter um trabalho pra editar. Mas vocês já podem ver imediatamente. Então é isso gente, sem mais delongas, beijo e até mais!